Prevista para final de março, a empreitada de requalificação da ponte mais icónica da cidade do Porto está ainda a ser feita contra o desgaste do tempo e dos elementos. Trabalhar a meio do Rio Douro implica contornar o vento, a umidade e o nevoeiro. Para a aplicação da pintura nós temos que ter a umidade certa, a temperatura certa. Claro que nós estamos aqui muito perto do mar, é muito normal ter nevoeiro, que não ajuda. E por isso mesmo ainda podem ver que temos... Uh, sempre está encapsulada, basicamente o andaime, para criar ali um ambiente uh, para conseguirmos pintar e ter o seu, a sua cura não é? antes de aplicar a próxima camada. Entre as memórias a preto e branco de inícios do século XX e uma tarde de soalheira de 2023, a história da Ponte Dom Luís I fez também de vibrações que, apesar de agora atenuadas, não podem desaparecer com esta requalificação. Substituímos na íntegra a estrutura do pavimento, quer a grelha metálica que vê aqui por baixo, estas carlingas e longarinas, com uma laje de betão que foi totalmente substituída. Esta estrutura é, tem maior rigidez, ou seja, vai ser mais difícil sentirmos as vibrações da ponte. É claro que vamos continuar a sentir as vibrações da ponte, é normal, aliás, e mesmo por causa disso, vamos instalar painéis a avisar de informação, a avisar a população, sempre que a ponte é atravessada por uma multidão, é normal que ela que se sinta vibrações. Como qualquer edifício, como qualquer estrutura, tem a sua vibração. A própria cultura ribeirinha, que inclui miúdos que se atiram da ponte para o rio, atrapalhou os trabalhos que prosseguiram apesar dos sobressaltos. Muito complicado porque tínhamos uh, sempre receio, quer pela segurança deles, quer pela, pela, pela segurança do pessoal, porque pronto, não é só, eles não só atiraram-se da ponte, como vandalizaram algumas uh, partes da obra. Pronto, claro que a gente tem que compreender que isso é o normal aqui na, na baixa, portanto, nós compreendemos, mas pronto, foi, foi complicado, claro. A requalificação da Ponte Dom Luís I saltou também de um orçamento de 3,3 milhões de euros para 4,2 milhões, tanto devido à intervenção, mais complexa que o esperado, mas também devido à crise das matérias-primas ligada à guerra na Ucrânia.